Olá, hoje eu vou falar sobre a esclerose múltipla, que é uma doença neurológica crônica, autoimune, em que o sistema imunológico do paciente vai atacar o seu próprio organismo. Isso pode acontecer em, diversas, em diversos locais do sistema nervoso, então os sintomas vão variar de acordo com o local que foi acometido. Mas em geral, esses pacientes apresentam muita fadiga e alterações motoras, alterações sensitivas, e por esse motivo a fisioterapia é muito importante nesses casos. O objetivo da fisioterapia é melhorar a qualidade de vida, promover uma independência para esses pacientes, melhorar a movimentação e a sensibilidade também.